Em um hospital trabalham oito cirurgiões e cinco anestesistas. Sublinhando sempre, se um plantão são necessários quatro cirurgiões e dois anestesistas, quantas equipes distintas podem ser formadas? Ou para formar equipe, questão igualzinha que a gente acabou de fazer. Aprende a fazer esse tipo de questão que tu vai fazer muita questão, porque a combinação cai muito desse jeito, tá? Então vamos lá, cirurgiões são oito e anestesistas são 5. Aí ele quer... Ele diz que tem 4 cirurgiões e 2 anestesistas. Tudo bem? Quer saber quantas equipes podem ser formadas. O que, é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma combinação de 8 para 4 vezes... Porque é o e combinação de 5 para 2. Já parou? Tem que ser combinação dos caras que são iguais, galera. Cirurgião com cirurgião, anestesista com anestesista. Não pode dar mole nisso, tá bom? Não pode dar mole nisso, ok? E aí vem comigo, ó. 8 abre 4. Como é que fica 8 abre 4? 8, 7, 6, 5. Morreu, ó. Show? E embaixo, 4 fatorial, que eu já vou botar aqui é a 4... Vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vezes, combinação de 5 para 2. 5 abre, 2. 5 vezes 4, sobre 2 fatorial, que é 2. Tudo bem? Aí eu venho aqui, ó. 3 vezes 2 dá 6. 8 com 4 dá 2. E aí fica 2 vezes 7, vezes 5, que dá 70. Vezes 4 dividido com 2, que dá 2. Vezes 10, né?